Quinta-feira, 15 de dezembro, nós estamos aqui no Jardim de O Fato Maringá para conversar sobre cultura. Hoje eu recebo aqui no Jardim Klebes Bruno, músico, que foi eleito para representar no Conselho da Cultura Municipal de Maringá o segmento da música. música né? é, um, fala um pouquinho desse trabalho e por que você é, aceitou essa proposta, esse desafio de ser o conselheiro no setor da música, Klebs Bruno. É, realmente assim, eu, eu não sei se é um desafio, né? Mas a gente sente a necessidade né, da gente estar presente, tentando conscientizar o um músico de que existe uma cultura que ele deve participar, e a gente deve conversar com os músicos, eles trazerem para a gente as suas necessidades, a gente levar isso para o conselho para ver em que, que a gente pode ajudar né, esses músicos de Maringá. A ideia principal é essa. Então, e durante três dias, né, porque primeiro teve uma pré-conferência, onde se uniu todas as classes artísticas da cidade, depois dois dias de conferência, onde foram escolhidos os representantes de cada segmento. Na música, é, o que foi apresentado? pela cultura está sendo é, executado pela prefeitura pela secretaria e quais são a, os anseios do setor é, nós vamos primeiro verificar né mas nem tudo realmente foi foi executado então nós estamos com um grupo onde eu percebi que as pessoas estão bastante assim engajadas em querer criar instrumentos para a gente poder fiscalizar né e observar se realmente esse plano será executado. Eu acho que aí é um, é um ponto importante. E para a música, o mais importante realmente é que a gente crie né, na nossa cidade uma escola de música. Uma escola para música popular e erudita. A gente entende como sendo fundamental isso. Né? Bem como também a gente é, criar... O artista, né? o artista profissional, ter o artista profissional em Maringá, na área da dança, da música, enfim, né? de todos os segmentos, para que a gente possa ajudar a crescer e a desenvolver a cidade na área da cultura. Eu acho que isso é fundamental. E hoje, o que, que representa a música na cultura, né? em relação ao artista? É isso que a gente precisa trabalhar, realmente a música... É, os nossos músicos, a música em Maringá, ainda não tem o valor que ela merece. É, nós temos bons músicos em Maringá, trabalhando na noite. Eles têm uma série de necessidades. Nós precisamos que o empresário malingaense, né, que tem lá o seu negócio e tem a música ali, para ajudar ele, inclusive, né, no negócio dele, que ele valorize também isso. E... A, o município, a prefeitura, tem bem, também reconhecer né, é, essa capacidade do, do profissional, é, valorizar ele também, né, para que a gente possa fazer com que a, a cidade cresça e apareça na área da cultura. Eu acredito assim, que a cultura nossa ainda está muito aquém do que deveria ser na cidade. Né? Nossa cidade ainda é provinciana na, na cultura. Precisamos melhorar. Mesmo com tantos eventos ligados à música, temos festivais internacionais na cidade Canção e ainda não temos esse valor que a cidade merece. Somos é conhecidos como Maringá, cidade de Canção. É a cidade de Canção, mas ainda realmente a gente não tem. Né? Muitas vezes nós valorizamos muito o artista que vem de fora né? e aí a gente se esquece de valorizar né? e aproximar. Esse artista nosso aqui, né, da nossa cidade, né, da população da cidade. Né, os nossos grupos de músicos estão centralizados em alguns pontos na cidade. Né, não estão pela cidade, né, para toda a cidade. E, e isso é ruim porque não surgirão mais novos músicos, né, não, vai, não, vai, não vai fluir. Né, é, é, é, é não só a música, mas também como outros segmentos da cultura. E quais são as propostas do setor da música para 2023 dentro do Conselho? Então, a proposta é, essa, é criar né, a, a escola de música, que essa é a principal, é a fundamental. Né, a música erudita e a música popular. Isso é fundamental para a cidade. Né? Veja bem, Maringá não tem uma orquestra. Maringá não tem uma orquestra. Quantas e quantas cidades, até menores que Maringá, têm um orquestra? Então nós precisamos fomentar isso, precisamos trabalhar isso para que a cidade entenda que é necessário ela ter realmente músicos profissionais aqui para alavancar a cultura. Né? Qual o seu apelo para a cidade de Maringá? Colaboração do município, da Secretaria Municipal de Cultura, colaboração dos empresários a união de todas essas pessoas, Câmara, assim, todo mundo, para que a nossa cidade realmente tenha é, a condição de, de, de despertar né, para a cultura. Eu acho que isso é fundamental. E para os músicos, qual o seu apelo? Que eles realmente procurem entender, conhecer, é, saber sobre a cultura. A gente vai tentar fazer essa ligação. Eu pretendo, como eu já passei até para o Graziano, maestro, que a gente pretende fazer fórum, um fórum a cada dois meses, pelo para a gente tentar se reunir com eles, conversar com eles e fazer com que eles acreditem né, na cultura. Eu acho que é, é fundamental. E que eles participem. É isso que a gente quer. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Klebes Bruno, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maranhão.